Imagina o seguinte, tropa, é um dia comum você entra no YouTube e procura uma notificação de um dos meus vídeos ou talvez de outros vídeos que você goste de outros canais. Você repara que não tem notificação nenhuma dos meus vídeos. Você fala, hum, talvez seja domingo ou talvez o Enzo não tenha gravado nenhum vídeo hoje. E aí você vai lá e procura Enzo no YouTube em busca do meu canal. Você não acha. Assim como hoje, se você procurar te atualizei, Paula Marisa, entre outros youtubers com terça livre, você não vai achar. E aí você para e pensa: hum, o que será que aconteceu, hein? Isso seria terrível para mim. Hoje, YouTube é minha fonte de renda, é o que eu amo fazer, é onde eu carrego toda a minha emoção. Tudo que eu ando pensando, todas as minhas frustrações. É como se fosse minha penseira para quem já assistiu Harry Potter ou leu um dos livros. É onde eu deposito meus pensamentos e tenho a esperança de que eles ficaram lá para o futuro. Talvez para outras gerações. Mas você não encontra meu canal. Isso seria ruim também para as pessoas que gostam dos meus vídeos. Para talvez algum de vocês. Agora, mais do que isso. Algo que a gente não tinha pensado até então. Mas você entra na internet e clica no YouTube ou entra no site do YouTube e você não consegue achar o YouTube. Esse site está indisponível. Aí você pensa, será que minha internet caiu? Você tenta entrar em outro site da rede Gob, CNN, Wall, e está funcionando perfeitamente. Mas o YouTube não entra. Você tenta o Google, não consegue. Tenta o Facebook, também não consegue. O que mais? Ah, tenta entrar no Telegram para se comunicar, talvez no WhatsApp, e você simplesmente não consegue. Você começa a falar, deve ser um problema da internet. Já aconteceu isso comigo. Alguns sites entravam, outros não. Tive que pedir assistência para a internet, mas nada funcionou. Tive que pesquisar no próprio YouTube como solucionar. Ainda bem que o YouTube, na época, entrou. Mas o que, que aconteceu? O apocalipse do YouTube. Algo que antes era imaginável para nós. Eu nunca imaginaria. Alguém poderia derrubar hoje o YouTube. Com 100 milhões de brasileiros acessam essa plataforma por mês. 100 milhões. Sem contar o Google, sem contar o Facebook, o Twitter ou outros sites. Tem milhões de brasileiros fazem pelo menos um acesso ao YouTube por mês. Eu acredito que esse número só vai crescer com o tempo. E não só isso. A quantidade de pessoas acessando diariamente também vai crescer conforme a internet for melhorando. Você vai lá e descobre que não funciona mais. E aí em todos os sites, no site da mídia podre, diz que um ministro, um cara, uma canetada, derrubou todas essas plataformas. Um homem decidiu... O que 100 milhões de pessoas podem ou não podem acessar na internet. Isso já aconteceu no passado. Eu lembro para vocês da VJ da MTV, a Sicarelli. Quem lembra dessa mulher? Uma vez o YouTube, nos seus primórdios, ficou três dias offline por causa de uma canetada. Teria vazado um vídeo dela na praia com seu namorado. E um juiz no Brasil decidiu que o YouTube ficaria offline. Mas hoje com o próprio Google, com o próprio YouTube, sendo proibidos de darem a sua opinião, sendo que são um dos grandes afetados sobre a censura, nós vimos uma multa de um milhão de reais por hora. Isso sem PL sendo aprovada, sem lei no papel, nada. Por uma decisão do Alexandre de Moraes. Simples assim. Um homem falou, não, vamos pagar um milhão por hora porque eu não quero que vocês falem algo. Imagina se essa lei for aprovada. O próprio YouTube disse, o próprio Google disse que não será mais lucrativo para eles estar no nosso Brasil. Pode ser que nem seja sequer censurado. Pode ser que simplesmente eles não estejam mais com condições de exercer essa plataforma aqui no YouTube, do YouTube ou do Google para o nosso país inteiro. Imagina quantas empresas não dependem dessas ferramentas. Quantas pessoas não dependem de seus canais no YouTube. A gente está vendo que isso é simplesmente é possível Por um único homem Então Eu penso da seguinte maneira tá? Eu sou uma pessoa Que às vezes tem uma fé testada De tanta coisa ruim que acontece Acho que é assim com todos vocês A gente leva tanta porrada e tanta censura Mesmo que o YouTube continue como está hoje Até agora, o ano inteiro Eu não recebi o meu pagamento Dessa plataforma Em descobrir recentemente que né? graças ao processo do Dória, como eu expliquei para vocês. Eles me processaram, queriam piorar meu canal, mas o Google não queria pagar porque eles estão verificando se eu mereço ou não mereço receber. Isso daqui, para mim, é uma disputa de quem irá nos censurar nesse momento. Se é o próprio YouTube ou se vai ser o Alexandre de Moraes. Mas, mesmo tendo pouca fé, Deus nunca nos abandona. E quando uma porta é fechada, podem ter certeza que Deus abre uma janela. Eu não tô aqui para fazer propaganda de simplesmente da boca para fora. O que eu acredito é o seguinte: em quase oito anos de canal, esse ano vai fazer oito anos eu estou gravando vídeos no YouTube, é, grande parte da minha vida, eu nunca aceitei nenhuma proposta. E normalmente eu recebo diariamente propostas de anúncios, ah, anuncia um jogo, anuncia um produto, sei o que, não sei o que, porque até hoje eu penso que é sagrada essa relação que nós temos. Os anúncios funcionam de forma, é, por leilão, anônimo. Então eu não sei que empresa está anunciando aqui, pode ser que o próprio Lula apareça entre meus vídeos, ou o próprio Alexandre de Moraes como uma propaganda, isso já aconteceu no passado, inclusive. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu recebi uma proposta, de um, chat, de um site chamado COS.TV. Muitos de vocês devem conhecer o COS.TV. E eles falaram, Enzo, queremos você na nossa plataforma. Isso daqui eu nunca tinha ouvido de nenhuma outra plataforma. Normalmente não me querem em suas plataformas. Mas o COS estava me falando, Enzo, queremos você na nossa plataforma. E aí foi como se eu visse aquela janela se abrindo assim na minha frente... Um deus falando assim, vai homem de pouca fé, não acreditou? Tá aqui a janela para vocês escapar dessa casa incêndio. Então, se amanhã, ou qualquer dia desses, vocês não encontrarem o meu canal aqui no YouTube, ou mesmo não encontrarem o YouTube, eu estarei no cos.tv. Eu vou deixar um link na descrição para que vocês conheçam, conheçam essa plataforma que não tem censura. O próprio... a própria equipe do Costa TV disse que mesmo que eles quisessem censurar os vídeos, seria impossível. Porque esses vídeos, eles estão, né, numa forma de blockchain, lá, alguma coisa... dessas coisas de, de high-tech ali. Então, nossos vídeos nessa plataforma são incensuráveis. Lá, nós temos a nossa base. Lá, nós temos a nossa nave fora da Matrix, como se fosse um filme, onde nós podemos ter uma segurança. Uma segurança que, se tudo acabar aqui nós teremos uma forma de continuarmos nos comunicando, uma forma de continuarmos produzindo vídeos. É uma plataforma interessante também para as pessoas que assistem. O seu like lá vale, o seu comentário lá tem seu valor. É uma plataforma que remunera não só os youtubers, no caso agora eu sou o vlogueiro, né? o costeverso, não sei como é que é, vou me, vou me chamar daqui em diante, não vou ser mais só youtuber, você é um produtor de conteúdo de vídeos, um blogger E... Lá, né, quem assiste também é remunerado. Então eu peço que vocês, com todo carinho, entrem no link que eu vou deixar no primeiro comentário e fixado, onde vocês poderão acessar essa plataforma. Peço que vocês registrem uma conta lá. Para cada pessoa que registrar uma conta, a plataforma irá me ajudar com um dinheirinho. Então é uma grande oportunidade que a gente tem de continuar sobrevivendo e sobrevivendo bem, minha tropa então aqui novamente eu não tô fazendo propaganda da boca para fora eu realmente acreditei nessa oportunidade de trocentos e-mails que eu recebi até hoje eu nunca aceitei nenhuma proposta mas essa daqui parece que vai nos ajudar então não é uma relação onde eu estou ajudando uma empresa simplesmente para me ajudarem financeiramente. Eu realmente acredito nessa plataforma. Conversei bastante com a equipe que irão me dar né, uma assistência direta. Hoje, se eu tenho algum problema no YouTube, se vire, cara. Tá? Você vai ter que falar com mil pessoas diferentes. Eu já toquei 30 e-mails com o Google e o Google não está nem aí para mim. Já eu teria essa equipe para conversar diretamente. Então eu crio essa esperança, peço que vocês chequem a plataforma, tem bastante vídeos interessantes, tem outros produtores que estão chegando, ou a política lá está crescendo, eu acredito que é um espaço seguro para todos nós, espero outros youtubers não migrando diretamente, mas pelo menos tendo uma base segura ali, caso aconteça alguma coisa na nossa plataforma. Então se você gostou, indique para outros youtubers, indique para outros usuários, e lá vocês também poderão me encontrar da gravei um videozinho legal lá para quem quiser verificar, certo? Então, conto com o apoio de vocês. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.